Qualquer pessoa que já tenha se debruçado sobre a bíblia, sabe que a mentira é altamente condenável, e quando ouvirmos um pastor dizer uma coisa e certo momento outra, é uma contradição inadmissível que para quem se diz propagador das verdades bíblicas, já é o suficiente para nos deixar bem confuso, e como já sabemos, o nosso Deus não é um Deus de confusão. Não podemos concordar com quem se diz cristão que tenha uma postura toda baseada em espalhar notícias falsas, seja sobre pessoas ou sobre a palavra de Deus. A verdade é que manipular pessoas através da mentira é altamente condenável pela Bíblia Sagrada, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Para despertar aqueles cristãos sinceros que ainda prezam pelas verdades ensinadas na Bíblia, reunimos algumas coisas meio incoerentes que o apóstolo Valdemiro Santiago já disse no púlpito de sua igreja. Então, vamos conferir as maiores hipocrisias já cometidas por Valdemiro Santiago. Existem pastores que são tão polêmicos que a maioria das pessoas não consegue acreditar que o que eles falam sejam verdadeiras e os incautos preferem alegar que se trata de perseguição contra o pastor. O ato de dizer uma coisa em um momento, já em outro se contradizer completamente, é bem frequente na vida de Valdemiro Santiago. Certa vez, ele anunciava um produto com o propósito de mudança da vida aos fiéis. Um martelo que custava a bagatela de mil reais. Este martelo é para apresentar palavras, a decisão, a determinação, e nós vamos enviar para cada pessoa. 10 mil pessoas vão tomar posse, fazendo investimento de mil reais, nós vamos enviar esse martelo. Agora, vamos ouvir ele dizer os benefícios que tem aquele que adquiriu o martelo. E quando esse martelo chegar na sua mão, então estará determinada mudança na sua vida, na sua família, no seu comércio, na sua empresa, no seu trabalho. Conforme ouvimos, através da aquisição do martelo, é determinado a mudança na sua vida, na sua família, no comércio, na empresa e no seu trabalho. Porém, foi só passar os anos que durante uma reunião transmitida ao vivo pela TV, ele, talvez acometido de perda de memória, diz outra coisa. Ah, mas e a pessoa, se o povo tem o um coração duro? Você é martelo. Aliás, você tem um martelo. Né? Ou não tem. Eu não tô falando que martelinho que vocês dão na igreja não. Que lá não resolve nada. Prestou atenção no que disse Valdemiro? Eu não estou falando daquele martelinho que vocês dão na igreja não. Aquilo lá não resolve nada não. Eu não tô falando que martelinho que vocês dão na igreja não. Que lá não resolve nada. Não. Nesse momento, o martelinho que os fiéis pagaram mil reais não vale nada. Já em outros tempos, o martelinho trazia muitos benefícios a quem adquirisse. Será que com o passar do tempo, Valdemiro enxergou que esses tipos de objetos vendidos de fato não valem nada? Apenas disse a verdade aos seus seguidores? Mas a propaganda dizia bem outra coisa. Nosso Deus, através do nosso apóstolo, colocou... Um propósito em nosso coração. Você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de mil reais. E nós estaremos enviando este martelo. Você vai tocar com ele naquilo que você deseja. Que seja quebrado, que seja esmiuçado, que seja extraído, arrancado da sua vida. Eu estou falando que é martelinho que vocês dão na igreja não. Que não resolve nada, não. Interessante que ele diz que o martelo não resolve nada, mas fez o uso do mesmo quando a justiça queria fechar sua igreja no Brás. É a sentença que foi mudada a é, mundial do Brás. Mas foi determinado que fosse fechada e que não era área para se construir uma igreja que seria extinta. E você pode ver imagens aí, inclusive, quando toquei ali na, na porta uma multidão atrás, e usando o martelo, é a palavra de Deus, e a resposta veio, a mesma autoridade que havia dado a sentença, a revogou. Como dizia Valdemiro, esse martelinho vai abrir as portas e abrir também os caminhos da prosperidade. Para isso, basta apenas o fiel dar algumas batidinhas com o martelo e ele vai fazer os milagres. Mas como assim, se segundo ele próprio, o uso desse martelo não vale nada? Eu não estou falando que é martelinho que vocês dão na igreja não. <risos> que lá não resolve nada não. É, Valdemiro, será que já não chegou a hora de parar com tanta hipocrisia e falar a verdade para esses filhos do Altíssimo que estão sendo enganados? E você que nos assiste? Vai continuar a alimentar o bolso desse homem? Eu queria que você então participasse também. Uma sementinha simbólica, né? Isso aí é uma oferta simbólica que é de 153 em todos os estados, em todas as igrejas. Bom, pelo menos agora o martelo que antes era milzão, agora é somente 153 reais. Agora chegou a vez de Valdemiro, no púlpito de sua igreja, dizer algo no mínimo absurdo. Tudo sucede quando alguém começa a vender CD dentro de sua igreja. Em primeiro lugar, um sujeito que entra dentro de uma igreja para vender CD, já tem problema. É, porque tem lá na livraria, tem mais algum lugar. E ele até usa a famosa frase de Jesus... A minha casa será chamada casa de oração. Jesus falou minha casa é chamada casa de oração, não é casa de vender CD. Já tem problema na cabeça o sujeito que faz isso. Conforme ouvimos, se um sujeito vende CDs dentro de uma igreja, tem problemas na cabeça. Então será que o Valdemiro tem problemas na cabeça? Porque em outras reuniões, ele como quem implora os seus fiéis para comprar seu CD. Gente... Se vocês pudessem sobrar um dinheirinho, compra um CD nosso. Mas não compra pirata, não, gente. Dá um trabalho, tá nada. Eu não sou cantor. Compra meu CD, pelo amor de Deus, gente. Quem já comprou meu CD? Esse CD vai custar 25 reais. Quero um. Você quer me quebrar, né? Ela tá um gritando lá que quer de graça. Você quer me quebrar, né? Mas não tem problema quem vende CD dentro da igreja? primeiro lugar, um sujeito que entra dentro de uma igreja para vender CD, já tem problema. E o que Valdemiro está fazendo não é vender seu CD dentro da igreja? Quem tem o meu CD, o nosso CD, quem tem? Olha lá meu CD, já saiu o CD, mostra lá o CD. Olha o nome do CD, Eu, na hora de Deus, ó. Valdemiro Santiago e Valdemiro Goiano, é Valdemiro também o é nome dele. Quem tem esse CD? Quem gostaria de ter esse CD? Quem tem meu CD? Rapaz, eu vou ter... Alguém tem que me dar um dia de ouro então. Mas, tá claro que o problema de Valdemiro é perda de memória, só pode. É meu amigo, quando se perde a vergonha e moral se torna mentiroso, praticando essas coisas vergonhosas e imorais na maior simplicidade e ainda com um sorriso na cara. E o pior que ainda tem muitos que acreditam e confiam nesses homens. Vamos falar agora do bom exemplo e lição de vida que Valdemiro ensina seus fiéis. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa abençoa imediatamente diga eu te perdoo em nome de Jesus bom então se alguém te xingar ou te ofender siga esse exemplo do querido Valdemiro Santiago abençoe e perdoe nessa linha de raciocínio um policial resolveu falar digamos algumas verdades sobre a pessoa de Valdemiro vamos ver pastor Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus ele é um falso profeta um vagabundo filho da puta pastor charlatão que só pega dinheiro de você. Ele é um mentiroso, chora falsamente. Quem acredita nesse merda? Conforme ouvimos, o policial está xingando e ofendendo bastante a pessoa de Valdemiro. Sai de Valdemiro Santiago do Info Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso é tudo mentira, tudo falácia. Acorda, pô, abre a mente. Pô. Pô, vocês perdem a vida seguindo idiotas, charlatãs. Quando Valdemiro viu essas ofensas completamente irritado, ele manda uma resposta ao policial. Você é um verme, endemoniado. Você é um endemoniado. Seja quem for, você pode ser policial, você pode ser o um diabo de carregue. Você é um verme, endemoniado. Você vai arder no fogo do inferno. Você é um endemoniado. Você é um mentiroso, porque o sujeito deste deveria é estar preso. Você é expulso da polícia e você é preso. Mas, espera aí. E o exemplo que Valdemiro disse para termos, abençoar e perdoar quem nos ofender. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga, eu te perdoo em nome de Jesus. Isso que ele apronta nos púlpitos é motivo para o povo que de bobo não tem nada, cair de pau em cima dele. E ele solta as garras. Um sujeito desse deveria entrar na polícia, deveria entrar na cadeia, o um miserável desse. é bandido, seu derrotado um desgraçado desse, um corrupto, sem vergonha, um bandido, miserável, derrotado, covarde. Realmente ele deixou claro que a lição de moral não funciona com ele. E para terminar, não podíamos deixar de fora o grande momento da campanha, dízimo da renda de quanto você quer ter em 2013. Dízimo da renda de quanto você quer ter em 2013. Essa chamada significa que você paga um valor de dízimo em troca de ganhar um outro valor maior. Ou seja, uma barganha. O dízimo é, é você que vai determinar. É. Você vai separar 10%, né? Não do que você ganha, você vai dar 10% daquele salário que você quer ter. Eu não creio que alguém vai pedir para ganhar mil reais, mas já era. É, negócio de salário mínimo, Deus me livre. Para com isso, né? Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, que aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? É? Então separa assim, ó, senhor, tá aqui 620, é, 22, 622, que é o salário mínimo, que eu quero ter uma renda de 6.200 mensal, é? Eis a proposta de Valdemiro. Você paga 622 reais, que era o salário mínimo no ano de 2012, e Deus te dá um salário de 6.200 reais, ou seja, uma barganha com Deus. E o pior é que Valdemiro sabe muito bem que isso que ele faz é errado, e em outro culto aparece criticando quem faz esse tipo de barganhas. Esse negócio que ensinam, é... Dê tanto e cobra de Deus, isso é conversa fiada. Não faça com barganha não faça barganhando, né? Eu vou dar tanto para Deus me dar isso, não. Você não pode fazer barganha com Deus. Você não pode negociar com Deus. Você não pode dizer para Deus, eu vou te dar tanto para o senhor me dar aquilo. Será que alguém entendeu alguma coisa? Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, que aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? É? Separa assim, ó, senhor, tá aqui 620 vinte ré 22, 622, eu quero ter uma renda de 6.200 mensal, é? Com o Valdemiro é contradição que não acaba mais. E é aquela velha frase, pastores ricos, dizimistas pobres. Seria o Valdemiro uma espécie de pastor de duas caras? Com uma mão ele dá e com as duas ele tira. Ao longo dos séculos, as estratégias dos líderes religiosos avarentos sempre estiveram por detrás de uma falsa religião, que se fundamenta na distorção das escrituras e na ambição dos bens terrenos, e sempre usando de mentiras. No Antigo Testamento, Deus ordena o seu povo a não mentir. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Vivemos um tempo em que o povo cristão tolera muitos pastores hipócritas, e são muitos pastores esquizofrênicos que dizem e não fazem sem coerência. Segundo a Bíblia, Jesus falava com autoridade ao seu povo, e em tudo que Jesus falava ele era coerente, tanto aquilo que ensinava e fazia e também o que vivia. Ser coerente é se transparecer como uma pessoa de autoridade em tudo aquilo que dizer ou fazer.